Bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o último capítulo do livro História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle. Apêndice 1. Notas ao capítulo 4 Prova da assombração na casa de Hidesville antes de ser habitada pela família Fox. A senhora Anne Pulver declara o seguinte. Eu mantinha relações com o senhor e a senhora Bell que habitavam a casa em 1844. Visitava-os frequentemente. Minhas agulhas de tricô ficavam no quarto do casal e era ali que costumava fazer meu trabalho. Certa manhã, quando lá cheguei, a senhora Bell me disse que se sentia muito mal, que pouco dormira à noite, se é que dormira. Quando lhe perguntei a razão, respondeu-me que não sabia, mas que estava agitada. Pensava ter ouvido alguém à noite andando de um quarto para outro e que tinha feito o marido levantar-se e trancar as janelas. Depois disso, sentiu-se mais segura. Perguntei-lhe o que achava que havia acontecido. Disse-me que podiam ser os ratos. Posteriormente, ouvia-a falar de novo sobre rumores que não tinha condições de descrever. A senhorita Lucrecia Pulver deu este testemunho. Morei nessa casa com a família do senhor Bell durante um inverno inteiro. Trabalhava para eles uma parte do dia e o resto do tempo ia à escola ou bordava. Morei ali cerca de três meses. No fim desse período, passei a ouvir frequentes batidas na cama, inclusive debaixo dos pés da mesma, uma vez que dormi no mesmo quarto todo o tempo de minha permanência na casa. Certa noite, ouvi um ruído como se fosse um homem andando pela dispensa, a qual se separa do quarto apenas por uma escada. A senhorita Aurélia luzey que estava comigo naquela noite, também ouviu o barulho e ambas ficamos muito assustadas. Levantamos-nos, fechamos as janelas e trancamos a porta. Parecia que alguém andava pela dispensa, depois pela adega, indo até o porão, onde o ruído cessava. Não havia pessoa alguma na casa, além de nós e meu irmãozinho, dormindo no mesmo quarto em que estávamos. Penso que era por volta de meia-noite. Tínhamos ido para a cama depois das onze e ainda não havíamos adormecido quando ouvimos o barulho. O senhor e a senhora Bell tinham ido a Loch Perlin, onde ficariam até o dia seguinte. Assim, fica evidente que ruídos estranhos eram ouvidos na casa da família Fox em 1844. Outra família, chamada Wickman que também morou nessa casa de 1846 a 1847, passou por experiência semelhante. Depoimento da Sra. Hannah Wickman Tomei conhecimento dos ruídos misteriosos que têm sido ouvidos na casa agora ocupada pelo Sr. Fox. Moramos no mesmo imóvel aproximadamente um ano e meio, antes de virmos para a atual residência. Há cerca de um ano, quando ainda morávamos lá, pensamos ter ouvido alguém batendo de leve na porta de entrada da casa. Acabara de deitar-me, mas meu marido, que não tinha vindo para a cama ainda, abriu a porta e disse que não havia ali pessoa alguma. Voltou e já estava para se deitar quando novamente ouvimos as batidas na porta. Mais uma vez ele foi abri-la e disse que nada havia, mesmo tendo dado alguns passos adiante. Em seguida retornou e deitou-se. Estava meio zangado, pois supunha que fossem alguns garotos procurando perturbar-nos. Disse, então, que eles podiam bater, mas que não iriam fazê-lo de bobo ou algo semelhante. Ouviram-se as batidas outra vez e, depois de algum tempo, ele se levantou, foi até a porta e saiu. Disse-lhe que não saísse de casa, pois talvez alguém o quisesse fora para poder feri-lo. Voltou, então, dizendo que nada pôde ver. Ouvimos muito barulho durante aquela noite, mas não se podia dizer exatamente de onde vinha. Às vezes parecia que alguém caminhava pela adega, mas a casa era velha e imaginamos que poderiam ser estalos de madeira solta ou algo assim. Algumas noites depois, uma de nossas meninas, que dormia no mesmo quarto onde agora se ouvem as batidas, acordou-nos aos gritos. Meu marido, eu e a empregada levantamos-nos imediatamente para ver o que se passava. Ela estava sentada na cama, gritando e chorando, e passou-se algum tempo até que descobríssemos o que havia acontecido. Disse-nos que algo se movera sobre sua cabeça e rosto, algo frio que não poderia dizer o que era. Falou ainda que tinha sentido mesmo por todo o corpo, mas que ficara mais alarmada quando a sensação se deu no rosto. Estava muito assustada. Isso se passou entre meia-noite e uma hora. Ela levantou-se e foi para nossa cama, custando muito adormecer. Só depois de muitos dias conseguimos que fosse dormir em seu quarto novamente. Tinha, então, oito anos de idade. Nada mais me aconteceu durante o tempo que ali moramos. Meu marido, porém, disse-me que certa noite ouvir alguém chamá-lo pelo nome. A voz vinha de algum lugar na casa, mas não sabia precisar de onde e jamais pôde sabê-lo, nem o que era. Eu não estava em casa nesta noite, pois assistia uma pessoa doente. Naquela época, não pensávamos que a casa fosse assombrada. Assinado Hannah Wickman em 11 de abril de 1848 Depoimento de Michael Wickman Sou marido de Hannah Wickman Moramos na mesma casa, hoje ocupada pelo Sr. Fox e a família, onde, segundo seus atuais habitantes, são ouvidos ruídos estranhos. Vivemos lá cerca de um ano e meio. Uma noite, à hora de dormir, ouvi batidas. Pensei que fosse alguém que quisesse entrar. Não disse ao visitante, pode entrar, como habitualmente faço. Mas fui até a porta. Ninguém encontrando, voltei. No justo momento em que estava indo para a cama, ouvi as batidas outra vez. Abri a porta rapidamente. Entretanto, nada vi. Dei um passo ou dois à frente. Não encontrei pessoa alguma. Resolvi voltar e ir para a cama. Supus que alguém estivesse querendo divertir-se às minhas custas. Passaram-se poucos minutos e, novamente, ouvi as batidas. Após esperar um pouco, levantei-me e fui até a porta. As batidas continuavam. Rodeei a casa, mas nada encontrei. Voltei, fechei a porta e segurei o ferrolho, pensando que, se viesse alguém, eu o pegaria. Dentro de um ou dois minutos, ouvi nova batida. Estava com a mão na porta, onde parecia que o toque era produzido. Podia sentir sua vibração. Num ímpeto, abri a porta e saí. Ninguém surgiu à minha vista. Em seguida, circundei de novo a casa. Como antes, porém, nada pude descobrir. Minha mulher disse-me que era melhor não sair de casa, visto que talvez alguém me quisesse ferir. Não sei o que pensar a respeito disso, pois tudo parece muito estranho e inexplicável. Então, relata o caso da menina assustada, como dito acima. Certa noite, depois disso, despertei por volta da meia-noite ouvindo meu nome. Parecia que a voz vinha do lado sul do quarto. Sentei-me na cama e fiquei atento, mas nada mais ouvi. Não me levantei, esperando que me repetissem o nome. Naquela noite, minha mulher não estava em casa. Posteriormente, narrei-lhe o sucedido e ela me disse que achava que eu tinha sonhado. Minha mulher, porém, vivia assustada com estranhos ruídos que ouvia frequentemente dentro e fora da casa. Tenho escutado tantas coisas a respeito desse assunto de homens em que deposito plena confiança que, levando em conta tudo o que ouvi, não posso descrever tais ruídos de outra forma, a não ser como manifestações sobrenaturais. Ofereço-me para prestar depoimento juramentado sobre os fatos que relatei, caso seja necessário. Assinado, Michael Wickman, em 11 de abril de 1848. Trecho do artigo de Horace Greeley, no New York Tribune, sobre as irmãs Fox e a sua mediunidade. As Batidas Misteriosas A Sra. Fox e suas três filhas deixaram ontem nossa cidade de regresso a Rochester, Passaram aqui algumas semanas durante as quais submeteram a misteriosa influência que, segundo consta, as acompanha a todos os testes possíveis e a observação minuciosa, severa e crítica de centenas de pessoas que com elas mantiveram contato. Os aposentos que ocupavam no hotel eram minuciosamente examinados, sendo disso avisadas com menos de uma hora de antecedência levavam-nas a casas em que nunca haviam entrado, as médiums eram colocadas inconscientes sobre uma superfície de vidro oculta debaixo do tapete para que fossem interrompidas as vibrações elétricas. Algumas damas designadas de improviso para compor uma comissão tinham a incumbência de despilas, não devendo deixar o aposento antes que a investigação fosse concluída. Muitas outras exigências foram feitas e, Apesar disso, ao que sabemos, ninguém até o presente momento pretendeu ter surpreendido a mãe ou as filhas produzindo as batidas ou sendo a causa destas, nem seus detratores inventaram teoria alguma plausível para explicar a produção dos sons ou a singular inteligência que, por vezes, parece manifestar-se. Há dez ou doze dias, a Sra. Fox e filhas saíram do hotel e passaram o restante da jornada atendendo a convites de diversas famílias interessadas no assunto. Tal medida possibilitou que a singular influência a que estariam sujeitas fosse examinada com mais calma e atenção, exame este que não poderia ser feito no hotel perante pessoas estranhas, as quais se reuniam mais por curiosidade que por interesse intelectual, ou até mesmo por invencível hostilidade. Em nossa residência, incluída entre as visitadas, as supostas manifestações dos Espíritos foram submetidas a ampla e profunda investigação. Sacrificamos três dias de nossas obrigações para dedicá-los a tais experiências. Seria, portanto, profunda covardia não afirmarmos a plena convicção na perfeita integridade e boa-fé da Sra. Fox e suas filhas, no que diz respeito a essas manifestações. Seja qual for a causa das batidas, certamente não são as senhoras, em cuja presença elas ocorrem, que as produzem. Isso nós verificamos rigorosamente até ficarmos plenamente convencidos. Sua conduta e suas atitudes são tão diferentes das dos trapaceiros que ninguém que as conheça poderia admitir, ao menos assim pensamos, que elas fossem capazes de se lançar a ousada, ímpia e vergonhosa impostura de produzir tais ruídos. Ademais, seria impossível que fraude dessa espécie fosse praticada em público por tanto tempo. O impostor apresenta um truque rapidamente e logo passa a outro. Não executa semana após semana o mesmo ato, tendo sentadas à sua frente ou a seu lado, em plena luz do dia, centenas de pessoas, sabendo que estas não estão ali para divertir-se, mas para descobrir o truque. Além disso, ele evita naturalmente falar do objeto da impostura, ao passo que essas senhoras conversam livre e abertamente sobre a origem das batidas ocorridas em sua casa, anos atrás, as variadas impressões provocadas por aquelas, a excitação criada na vizinhança e o progresso desses fenômenos, isto é, a ampliação de tudo o que elas viram, ouviram e sentiram desde o princípio até agora. Se tudo fosse falso, já se teriam envolvido num labirinto de ruinosas contradições, uma vez que isoladamente cada uma tem relatado os mais surpreendentes fatos com elas acontecidos ao longo do tempo. — quem fosse bastante tolo para proceder assim sem qualquer tipo de cautela, naturalmente não teria conseguido protelar por uma semana sequer a descoberta da fraude. É natural que as pessoas que as visitaram tenham formado diferentes opiniões a respeito de tão estranho assunto. Muitas estiveram em seus aposentos aproximadamente por uma hora, escutando, no meio de uma multidão de estranhos, uma miscelânea de perguntas nem todas suscetíveis de receberem respostas proveitosas. Essas perguntas eram feitas às supostas inteligências invisíveis, que as respondiam por batidas ou ruídos singulares no chão, na mesa e em outros locais, enquanto o alfabeto era soletrado, ou por outro modo. É compreensível, portanto, que essas pessoas saíssem dali confusas, até desgostosas, mas dificilmente convencidas. Pode-se até mesmo questionar o fato de que assunto de tal gravidade pudesse ser apresentado sob condições tão desfavoráveis à convicção. Mas, entre aquelas que encontraram condições adequadas para realizar ampla investigação dos fenômenos, acreditamos que três quartas partes ficaram convencidas, assim como estamos nós, de que essas manifestações ou ruídos singulares não são provocadas pela senhora Fox e suas filhas, nem por qualquer cúmplice humano. Como então se produzem? Qual sua origem? Tais indagações abrem vasto campo para uma pesquisa cujos indicadores confessamos não conhecer. Quem puder devassar os arcanos do universo, que decida de forma dogmática se essas manifestações são naturais ou sobrenaturais? Dizem essas senhoras terem recebido informação de que tudo isso é apenas o começo de uma nova era, ou economia, na qual os espíritos vestidos de carne estarão em contato mais íntimo e palpável com aqueles que alcançaram a imortalidade. Que as referidas manifestações já ocorreram em muitas outras famílias e se tornarão cada vez mais patentes, até que todos possam comunicar-se livremente com seus amigos que se desembaraçaram das amarras mortais. De tudo isso, porém, não fazemos a menor ideia. Todavia, se simplesmente publicássemos o que não faremos, as perguntas formuladas e as respostas recebidas durante a ininterrupta conversação de duas horas que mantivemos com os batedores seríamos imediatamente acusados de termos assim agido com o deliberado propósito de sustentar a teoria que considera esses fenômenos manifestações dos Espíritos dos Mortos. H.G. 2. Nota o capítulo 6. Descrição de Lake Harris por Lawrence Oliphant o senhor Masolan alternava de forma notável a vivacidade com a lentidão de seus movimentos. Sua voz parecia afinada em duas tonalidades diferentes. Quando estas mudavam, davam a impressão de que uma era o eco distante da outra, espécie de ventriloquia, calculada para dar choque súbito e não muito agradável aos nervos dos ouvintes. Ao usar a voz que chamarei de próxima... Ele era geralmente ágil e vivaz. Quando a trocava pela voz longínqua, era solene e impressionante. Seu cabelo, antes totalmente negro, estava agora grisalho, mas ainda cheio, caía pesadamente sobre as orelhas e quase até os ombros, dando-lhe aspecto um tanto leonino. Suas sobrancelhas eram salientes e espessas, e os olhos semelhavam luzes giratórias dentro de duas cavernas escuras. Tão hábeis se mostravam para emitir raios e, logo após, perderem toda a vivacidade. Tanto quanto a voz, seus olhos tinham uma expressão próxima e outra distante. Podendo ser ajustados ao foco adequado como um telescópio, tornavam-se cada vez menores, como se se esforçassem para ver além dos limites normais da visão. Por vezes apresentavam-se tão alheios ao exame dos objetos exteriores que transmitiam a impressão de quase cegueira. Mas, de repente, alterava-se o foco, dilatavam-se as pupilas, e destas eram emitidos raios, como se fossem relâmpagos a saírem de uma nuvem escura, dando inesperada e rara luminosidade a uma face que parecia apenas aguardar esse estímulo. O aspecto geral do semblante, cuja parte superior, não fosse pela profundeza das órbitas, seria de tocante beleza, era decididamente semítico, e, em repouso, possuía a aparência de uma estátua em serena imobilidade. A boca era parcialmente oculta por farto bigode e longa barba cinzento escura. Mas a transição do repouso à animação revelava flexibilidade em comum naqueles músculos que momentos antes pareciam extremamente rígidos, e todo o semblante se alterava tão subitamente como a expressão dos olhos. Seria talvez penetrar demais nos segredos da natureza, ou, de qualquer modo, nos segredos da natureza do Sr. Mazolan, procurarmos saber se o brilho ou a sombra de sua fisionomia eram resultantes, ou não, de um ato voluntário. Em grau menor, o mesmo fenômeno ocorre com todos nós. As emoções agem sobre nosso semblante, tornando-o escuro ou fulgurante. A particularidade, no caso do Sr. Masolan, é que este podia tornar as feições muito mais sombrias e radiantes que a maioria das pessoas e alternar essas duas formas de expressão com rapidez e intensidade extraordinárias, como se fosse uma espécie de prestidigitação facial, o que levantava a suspeita de que isso poderia ser uma faculdade adquirida. Ele operava, ainda em sua fisionomia, outra mudança que involuntariamente afetava as pessoas, provocando, sobretudo no belo sexo, efeito muito contrário ao desejo delas. O Sr. Mazolan possuía o dom de parecer mais velho em determinados momentos. Havia ocasiões em que o estudo meticuloso de suas rugas e de seus olhos, nublados e aparentemente fracos, nos levava a atribuir lhe cerca de 80 anos. Em outras, o olhar cintilante, as narinas dilatadas, as sobrancelhas largas e lisas e a boca móvel davam-lhe toque rejuvenescedor, convencendo-nos por um instante que teria vinte e cinco anos a menos de nossa estimativa anterior. Esses rápidos contrastes eram calculados para prender a atenção do mais inadvertido observador, bem como para produzir uma sensação que, em geral não era agradável a quem o via pela primeira vez. Não seria exatamente uma sensação de desconfiança, pois ambas as formas eram claras e naturais, mas, antes, de perplexidade. Ele parecia possuir duas personalidades opostas, que se fundiam numa só, apresentando ao mesmo tempo, sem qualquer intenção, um curioso problema moral e filosófico para ser solucionado, Problema este que trazia uma espécie desagradável de atrativo, pois, embora a pessoa sentisse quase imediatamente a impossibilidade de resolvê-lo, não conseguia tirá-lo da mente. Ele podia ser o melhor e o pior dos homens. 3. Notas ao capítulo 7 Testemunho adicional do professor De Morgan e senhora Diz o professor De Morgan. Relatei tudo isso a um amigo, hoje falecido, o qual de nenhum modo estava disposto a aceitar esses fatos como algo além de inteligente impostura. Contudo, dizia-me, o que você me conta é bastante singular. Farei uma visita à senhora Hayden, irei sozinho e não direi meu nome. Certamente nada ouvirei, seja de quem for. Entretanto, se tal acontecer... Descobrirei o truque. Esteja certo disso. Eu o descobrirei. Assim procedeu, narrando-me depois o que havia sucedido. Falou-me que fizera mais que eu, pois tinha insistido em levar se ao alfabeto para trás de um grande biombo e em formular as perguntas usando o alfabeto e um lápis, assim como em receber as respostas do mesmo modo. Nenhuma outra pessoa estava na sala, a não ser ele mesmo e a senhora Hayden. O espírito que se lhe apresentou era alguém cuja morte infeliz foi descrita minuciosamente. Meu amigo confessou-me que tinha sentido tanto temor que quase se esquecera de tomar as precauções necessárias. Tudo o que eu lhe havia narrado, entretanto, foi apenas o começo de uma longa série de experiências que depois realizei. Muitas delas foram tão notáveis quanto as que lhe contara. Muitas outras, de características menos significativas, que, se olhadas isoladamente, pouco valiam, ganhavam peso no conjunto quando reunidas a experiências de maior valor probante. As provas frequentemente sugeriam a confirmação de determinados fatos, mas contrastavam com a gravidade e a dignidade do mundo espiritual. A célebre aparição de Giles croggins no entanto, revelou uma personagem séria, se comparada com outras surgidas em meu caminho. — Se essas coisas são espíritos, eles demonstram que os mistificadores, brincalhões e mentirosos são encontrados tanto do outro lado do túmulo quanto deste. — E por que não? — perguntava Mac Dodds. A questão do espiritualismo pode receber a mesma atenção acurada que se dá à investigação da verdade, ou então desaparecer, ao sabor das observações casuais, até que nova irrupção de fenômenos a coloque outra vez na ordem do dia. Esse desaparecimento, contudo, parece que não irá ocorrer. Já se passaram 12 ou 13 anos, desde que o assunto passou a ser comentado em toda parte, e durante esse período, apesar de ter sido anunciada a total extinção da espiritomania, em muitos casos, como na tábula de Tom Moore, os extintores pegaram fogo. Ainda que o espiritualismo fosse um absurdo, como frequentemente se proclama, ele teria efeito positivo, pois chamaria atenção para as manifestações de um outro absurdo, a filosofia das possibilidades e das impossibilidades, a filosofia da quarta corte. Os extremos tocam-se, mas tal encontro tem frequentemente o propósito de provocar sua mútua exposição, tal qual a dos tolos cavalheiros nos dias dos elegantes duelos de linguagem. Como estes cavaleiros, o espiritualismo também ficaria exposto se não passasse de impostura ou ilusão. Entretanto, é certo que não poderia ser mais impostura ou ilusão do que a filosofia que se opõe a ele. Assim, embora sem conhecer fulano ou beltrano, estou convicto de que todo aquele que examina ambos os lados da moeda julga mais provável que fulano tenha visto um fantasma do que beltrano saiba que fulano não teria condições de vê-lo. No entanto, sei que beltrano pensa que sabe tal coisa. A propósito, o publisher Circular, quando do aparecimento do livro da senhora de Morgan, Destaco o senso crítico do professor De Morgan nestes termos. Meros literatos e escritores de ficção podem ser perdoados por sua tendência para o que é utópico e ilusório, mas que o conhecido autor de obras padrões sobre lógica formal, cálculo diferencial e teoria das possibilidades possa figurar, juntamente com a esposa, entre aqueles que acreditam nas batidas de espíritos em mesas girantes, é, de certo, espantoso para a maioria das pessoas. Não há, talvez, outro investigador que se sinta mais à vontade destruindo o erro ou derrotando de forma bem-humorada os falsos cientistas que o Sr. De Morgan. Seu estilo claro, lógico e espirituoso inspira os literatos em seus inumeráveis e brilhantes artigos nos jornais de crítica especializada. É ele, portanto, o último homem que o cético esperaria encontrar ao lado, por exemplo, do Sr. Holm ou da Sra. Newton Crosland. Nada obstante, o Sr. de Morgan se declara perfeitamente convicto de que viu e ouviu, de uma forma que torna impossível a dúvida, tais coisas chamadas espirituais. Acrescentando que... Nenhum ser racional poderia atribuir a causa dessas coisas à impostura, à coincidência ou ao engano. Eis o depoimento da Sra. de Morgan. Há dez anos, comecei a observar atentamente os fenômenos do espiritualismo. Minha primeira experiência se deu com a senhora Hayden, de Nova York. Devo dizer que nunca ouvi qualquer palavra que pudesse abalar minha firme convicção em sua honestidade. O resultado mesmo de nosso primeiro encontro, quando meu nome lhe era completamente desconhecido, foi suficiente para provar que não fui, então, vítima de impostura ou de minha credulidade. Depois de descrever a visita à senhora Hayden, a quem nenhum dos presentes mencionara o próprio nome, continuou. Estávamos sentados há pelo menos um quarto de hora e já começávamos a recear o fracasso quando ouvimos certo tremor ou leve bancada que parecia provir do centro da mesa. Grande foi nossa satisfação quando a senhora Hayden, que antes parecia ansiosa, disse, Eles estão chegando. Quem estava chegando? Nem ela, nem nós poderíamos dizê-lo. Quando os sons ficaram mais fortes, o que parece ter acontecido com nossa convicção em sua autenticidade, fosse qual fosse sua origem, Disse a senhora Hayden, há um espírito que deseja falar com alguém aqui, mas como ignoro os nomes dos cavalheiros e das senhoras presentes, apontarei um por um, e quando indicar a pessoa certa, solicito ao espírito que o confirme por meio de uma batida. O método foi aceito pelo companheiro invisível, que bateu em anuência Em seguida, a senhora Hayden apontou todos os integrantes do grupo, um por um. Para minha surpresa e mesmo certo aborrecimento, ao contrário de muitos ali, eu não desejava isso, nenhum som foi ouvido até que ela me apontou. Eu era a última do ciclo, estava sentado à sua direita, e ela havia iniciado o processo pela esquerda. Fui então orientada para apontar as letras de um grande alfabeto, e devo acrescentar que, não desejando obter nomes de amigos ou parentes, indicava as letras rapidamente, ao contrário do que em geral se faz. No entanto, para meu assombro, o nome pouco comum de um parente querido que tinha deixado este mundo há sete anos e cujo sobrenome era o de meu pai e não o de meu marido, foi soletrado. Em seguida vieram estas palavras, Sou feliz estou com F e G, nomes por extenso. Recebi, então, a promessa de futuras comunicações com os três espíritos. Os dois últimos tinham falecido há 20 e há 12 anos, respectivamente. Outros integrantes da reunião também receberam comunicações por batidas, algumas delas tão genuínas e convincentes quanto as minhas, outras falsas e até nocivas. A senhora de Morgan observa que, depois das sessões com a Sra. Hayden, ela e seus amigos realizaram experiências particulares, tendo sido descoberto que algumas pessoas, pertencentes ou não à sua família, possuíam faculdades mediúnicas, em maior ou menor grau. 4. Nota o capítulo 10 Eram os Davenportes prestigitadores ou espiritualistas? Para esclarecimento da questão, que teria sido levantada pelo Sr. Houdini, de que os Davenports jamais se teriam afirmado espiritualistas, citamos a seguinte passagem da carta que eles escreveram em 1868 ao Banner of Light, principal jornal espiritualista dos Estados Unidos. Referindo-se à declaração de que não eram espiritualistas, assim escreveram. É singular que alguém, cético ou espiritualista, possa acreditar em tal assertiva, levando-se em conta que enfrentamos 14 anos de amargas perseguições e violenta oposição, as quais culminaram com os tumultos de Liverpool, Huntersfield e Leeds, onde sofremos iminente perigo de vida ante a fúria de multidões brutais e tivemos nossos bens destruídos, acarretando-nos a perda de 75 mil dólares. Tudo isso porque não renunciávamos ao espiritualismo. Acusam-nos também de prestigitadores quando, ameaçados pela massa, éramos compelidos a nos apresentar como tais. Repudiamos todas essas insinuações por ignóbeis falsidades. 5. Notas ao capítulo 16 A Mediunidade do Reverendo Stanton Moses Descrevendo uma experiência de levitação, afirmo o reverendo Stayton Moses. A cadeira onde eu estava sentado num dos cantos da sala interna deslocou-se para trás na direção da parede. Em seguida, segundo minha percepção, ela ergueu-se cerca de um pé para, logo após, deixar-se cair na posição anterior, enquanto eu era carregado mais para o canto. Descrevi o fato de minha aparente locomoção para o doutor S. e senhora, e, assim que me senti parado, tirei do bolso um lápis, fazendo com ele uma marca, mais ou menos a seis pés do assoalho, na parede à frente. Sem que minha posição se alterasse, imagino, percebi que descia muito delicadamente até que me vi novamente na cadeira. Tive a sensação de que era mais leve que o ar, não sentia pressão alguma pelo corpo, não estava inconsciente nem em transe. Pela marca na parede, torna-se claro que estive com a cabeça perto do teto. Posteriormente, disse-me o doutor S. que minha voz soava estranha, ao longe, no canto da sala, como se minha cabeça estivesse voltada para a parede, e não para a mesa, afirmativa que está de acordo com a minha observação e com a marca que fiz. A ascensão, da qual tinha perfeita consciência, era gradual e serena, e não como quando se está num elevador, mas sem a mínima sensação de movimento. Apenas me sentia mais leve que o ar. Minha posição, como já disse, não se modificara. Eu simplesmente levitei e depois fui colocado na cadeira onde inicialmente me encontrava. Passando de um assunto a outro, temos o seguinte relato. Em 28 de agosto de 1872, sete objetos de diversos aposentos foram trazidos à sala das sessões. No dia 30, trouxeram mais quatro, e entre esses, pequena campainha, que estava na sala de jantar contígua. Sempre deixávamos a lâmpada de gás acesa, tanto em nossa sala como na entrada externa, de tal modo que, se as portas fossem abertas, ainda que por um instante, a luz incidiria com toda a intensidade no aposento em que nos reuníamos. Como isso jamais aconteceu, temos plena certeza, de acordo com o um bom senso que, segundo o Dr. Carpenter, é sempre autoridade maior, de que as portas permaneceram fechadas. Na sala de jantar, como já disse, havia pequena campainha ouvimos la suando e podíamos saber, pelo som, que ela se aproximava da porta do aposento em que nos encontrávamos. Nosso espanto era imenso, pois, a despeito de a porta de nossa sala estar fechada, ouvíamos o som cada vez mais perto de nós. Com efeito, ele era ouvido dentro da sala, pois a campainha circulava à nossa volta, tocando alto todo o tempo. Depois de completar o circuito do aposento, ela desceu, passou por baixo da mesa, chegando perto de meu cotovelo, tilintou debaixo de meu nariz, passou em volta de minha cabeça e, em seguida, rodeou o grupo, soando próximo aos rostos de todos. Finalmente, foi colocada sobre a mesa. Não quero teorizar, mas acho que tenho argumentos para dizer que talvez tenhamos sido hipnotizados, ou, então, que os objetos vieram pela chaminé. O caso é de difícil explicação. O Dr. Spira ainda descreve o aparecimento da luz de um espírito e de mão materializada, em 10 de agosto de 1873. O grande globo de luz ergueu-se do lado da mesa, oposto a mim, planou a altura de nossos rostos e... Em seguida, extinguiu-se. Seguiram-se a ele números outros, que sempre emergiam do lado que me ficava o oposto, indo algumas vezes para a direita ou para a esquerda do médium. Em dado momento, a pedido, a luz foi colocada lentamente no centro da mesa. Parecia do tamanho da toranja e era revestida de panos. Nessa ocasião, o espírito guia informou-me que tentaria pôr a luz na mão do médium em estado de transe. Não o conseguindo, disse-me que bateria na mesa à minha frente. Quase de imediato, uma luz apareceu e fixou-se na mesa perto de mim. — Você está vendo. Agora escute que eu baterei. Muito lentamente, a luz se ergueu e deu três batidas distintas sobre a mesa. — Agora vou mostrar-lhe minha mão. Então surgiu uma luz muito brilhante, dentro da qual apareceu a mão materializada do espírito. Este moveu os dedos quase junto de meu rosto. A aparição era bastante nítida. Um exemplo de grande força física é assim registrado por Stanton Moses. Certa vez, contrariando as normas do grupo, arriscamos-nos a admitir um estranho em nossa reunião. Ocorreram alguns fenômenos triviais, porém o habitual guia não apareceu. Na sessão posterior, entretanto, ele veio e possivelmente ninguém se esquecerá com facilidade das marteladas brutais que deu na mesa. O barulho era distintamente audível no aposento inferior e dava a ideia de que o móvel seria reduzido a pedaços. Em vão nos retirávamos da mesa, esperando assim diminuir a força. As batidas cresciam em intensidade, abalando toda a sala com sua força. Foram-nos prometidas as mais terríveis sanções se interferíssemos outra vez no desenvolvimento dos trabalhos, trazendo novos assistentes. Não ousamos repetir tal procedimento, e penso que será muito difícil nos deixarmos persuadir a ser alvo novamente de semelhante repreensão. 6. Notas ao capítulo 25 Escrita automática do Sr. Wales O Sr. Wales escreve ao autor nos seguintes termos. Penso que não havia em minhas leituras anteriores algo que coincidisse com as ideias que tenho atualmente. De certo, nada tinha lido do que o senhor publicara sobre o assunto e, de propósito, evitava o Raymond e outros livros do gênero para não viciar minhas próprias experiências. Os proceedings da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que então lera, não se referem, como o senhor sabe, às condições post-mortem. De toda forma, obtive em várias ocasiões, como registrei em notas da mesma época, Depoimentos relatando que os seres, nesse estágio posterior de existência, possuem corpos, os quais, embora imperceptíveis aos nossos sentidos, são para eles tão sólidos quanto os nossos são para nós. Que tais corpos se baseiam nas características gerais de nossos presentes corpos, sendo porém mais embelezados. Que esses seres não têm idade nem sofrimentos, não são ricos nem pobres que se vestem e se alimentam, que não dormem, muito embora, segundo eles, passem ocasionalmente a um estado semiconsciente, a que chamam de adormecimento, exatamente a condição que ocorre comigo e que parece corresponder aproximadamente ao estado de hipnose. Que, após período geralmente mais curto do que o tempo médio de vida na Terra, eles passam a outro estado de existência. Que os que possuem ideias, gostos e sentimentos similares gravitam em grupos. Que as pessoas casadas não se reúnem necessariamente, mas que o amor do homem e da mulher continua, libertando-se dos elementos que, entre nós, geralmente militam contra sua perfeita realização. Que, imediatamente depois da morte, as pessoas ficam num estado de repouso semiconsciente, o qual dura vários períodos. Que elas não mais sofrem as dores corporais, mas são suscetíveis, por vezes, a certa ansiedade mental. Que a morte dolorosa é absolutamente desconhecida. Que as crenças religiosas não têm influência alguma nesse estado posterior. E que, além disso, a vida em geral é intensamente feliz e ninguém tem vontade de retornar à terra. Não obtive referência a trabalho, não com este nome, mas aos muitos interesses que, segundo disseram, os preocupam. Possivelmente é apenas outra maneira de dizer a mesma coisa. Por trabalho, em geral entendemos a luta pela vida. E isso, conforme me foi dito com muita ênfase, não é o que ocorre com os espíritos, que têm suas necessidades, de certo modo, misteriosamente providas. De igual modo, não tive informações sobre a existência de um estado temporário de punição, mas deduzi que as pessoas iniciam essa nova vida no mesmo ponto de desenvolvimento intelectual e moral em que estavam quando daqui partiram. E, uma vez que ser feliz depende principalmente dos laços de simpatia, as que lá chegam em baixa condição moral, passam muito tempo até serem capazes de apreciar e desfrutar a própria felicidade.